agora mano eu já taco eu já taco você tá muito nervoso pra dinheiro esse prato, não, meu negócio não faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia, se o Edel, eu, eles não entendem esse condão. eles também... A truta do começo ao fim Pode ter certeza que eu faço juiz O verso mano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os praudinho igual você tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Falta treinar, sua vaga na rua, tá lá cuzão, tô te esperando Eu só Eu tô aqui desde o um começo! Juta, sabe que o vento é no A da batalha da aldeia, há seis anos também ganhei a batalha de trio! Uma salva de bolas, uma carrujada A família! Tá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 Eu errei, rap é droga na minha veia. Aonde que vocês estão? Peraí, eu errei. eu eu eu Música, Quem é você pra falar quando que eu faço mais música também? Te mato agora de cima, que eu sou o arei. Uh. Quem tua rima, você é um harém. Você repete duas cima, pode crer. Na moral, repete a rima da batalha de trigo a batalha de tri perde igual. Eu vou perder, mas eu sei que cada um que olhou acreditou quando eu tava no card escutado. Nenhuma câmera me filmou, mas eu vou eu falo coisas que eu não falava. Hoje eu vivo de rima, inclusive a é que você suava. Pode ser, mas você falou comigo eu falo com o espectador? Porque eu tô sempre no seu lado, te estendendo na mão a caleta da dor. Então não fale assim comigo, mas eu te falo seu alto, No quarto eu te abraço com amigo, mas te mato em cima do cara. Eu te amo todo, quando eu fiz um round. Você é espectador? É a mesma fita Os dois me olham, os dois me aplaudem. Essa parada. Você sabe de improvisação, você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano, é importante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 E agora a gente torce dentro desse desgosto. Eu não rimo para você Eu rimo para o movimento da pista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rimo para os reis é racistas Uma salva de falha. Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha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 E ri, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê! O seu estômago enquanto eu fazia rima na boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dentes a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha Se um do céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter seis? A ideia é louca Espalha esses bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma, não enlouqueça. Eu quero ver por do otário, até essas duas cabeças. Parede, dente de boca. Essa que improvisada é o que tem na boca. Você que coloca mais paradas. Que você tá batendo de frente, é por rei do sangue. Mano, hoje em vai jogar shank. Vou acabar com o Tigre, só de caçar o roda <SILENCIO> não, não, não, não, não, não, não. Eu rimo na rima, pode ou não pode mandar rima. <SILENCIO> não é que eu tenho de cicena e vou moler se é a rima. Eu vejo se eu quiser, você vai ficar frustrado. Você vai atingir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder. Você não é rockstar, <SILENCIO> <SILENCIO> <da gente SILENCIO> <da> você <cidade. SILENCIO> é o vara dele. De... É, é, é. Vai tomar o seu cu Vai pro fundo do poço aí do é que tá que é, você é. tem o um puto no bolso Ah, coitado Quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado! Você tá ligado de você, né, cria Pula também Só que uns inventam outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade você gira pra e não, cê tá fudido Não yeah, valorizo que yeah, paga yeah, de pê-la cada um É o remunerado pro dinheiro oh. não. Tá de brincadeira, cê acha que esse gatilão Tá enchendo minha geladeira Tem oh. meu moço, rapaz É o remunerado pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra, filho pra criar Então vai na missão, cê enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre yeah. com eu. fome, garanto que eu morro sonho Cê oh. não vai morrer com fome É o Johnny é mentir, se eu você vai a ti, porque você sabe como é que é esse bagulho assim. Se eu tivesse tempo, quem mais sabe dividir? Quatro vezes muito forte, você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é no e crua, todas as batalhas que tem. Eu trabalho na Vou começar na sensação e eu posso te dar um conselho A sua oração não é só ficar de joelho Porque tem vários mano aí que tão deprimida Ao invés de estar de joelho eu levanto quem tá caído Pois isso que ele me ensinou, passar pra frente Cê sabe que eu vou te matar mesmo sendo oponente Porque isso é batalha, mata ou morrer E aqui dentro só um sonho que pode sobreviver Na verdade não, você que não entendeu Acha que pro seu viver você tem que matar o meu Só que eu tô fazendo isso em conjunto Nós não dorme no mesmo quarto, mas realiza o sonho ah, Eu tô em outro assunto, tô em outro percurso, cê vai virar presunto Eu ensinei isso pro meu pai, pro tio e pro filho Melhor joelho no chão do que meu joelho no milho hey, oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yo, Mas joelho no chão é ruim como o um no milho Então mano, tenha sempre essa existência Quando abrir a boca, mantenha a essência Joelho no milho é pra você não esquecer a penitência Oh! Eu paguei os meus pecados, sem maldade, mano, você é um emocionado, a joelha no milho, vai se fuder. Deus é meu juiz, então foda de você. Uau irmão, você mandou um palavrão e botou uma entonação Só que hoje você vai virar vexame Te boto de joelho no canto e dá chama Super Nani Então chama Super Nani, pra você entender que o que eu faço na infame Ele falou um palavrão, mas aqui eu sou a voz É porque palavrinha nunca vai definir nós Depende, olha pra si assim, Como não define nós Se faça palavrinha MC, uma siga e é Edson, eu sei. Nasci um plebeu, mas com rima me tornei rei. O que adianta você pagar de MC? Se é só uma letra subir, sai o MV em si. Sem maldade, o ano você vai aprender. Se você quer fazer rap, não faça só por você. Só que você, nunca foi o um MC verdadeiro. Foi, foi, foi, foi. Agora vai ter ter terceiro. <risos>